Olá, centelha divina, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden and Friskin. Gente, olha o tamanho do meu sorriso, né? Por quê? Porque eu tenho a honra de receber aqui, mais uma vez, no nosso canal, a minha querida irmã Carla Pontual. Seja muito bem-vinda, minha flor. Oi, minha florzinha, gratidão, uma boa noite para você, salve a sua luz, salve esse portal de luz tanto cresce né a cada dia, parabéns minha flor pelo seu trabalho maravilhoso. Boa noite, boa noite a todos, a todos os irmãos de Ação da Casa, a todos que estão chegando agora, eu amo muito vocês, sabe que é, é muito especial para mim estar aqui sempre, podendo compartilhar né as informações que eu recebo, a luz que eu recebo e e saber que tenho tantos irmãos que estão nesse mesmo caminho que eu, né? E de mãos dadas vamos trocando as informações, né, minha Flor? É, e vamos é. montando esse quebra-cabeça tão louco, né? Que é a existência. É verdade. Agora há pouco mesmo nós estávamos falando sobre isso, né, Flor? Sim. Que quando a gente acha, gente, que pronto. Já despertei. E agora? Assim, já me encontrei. Isso, né, então, aqui. Quando a gente pensa assim, pronto, eu já me encontrei. Aí a gente descobre que se perdeu novamente. <risos> não é? Mas é bem assim, o caminho é muito amplo. É? Eu quero dar aqui as boas-vindas ao pessoal de casa. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live, gente. É maravilhoso ter todos vocês aqui nos apoiando. Como vocês puderam perceber, hoje o tema é maravilhoso, né? A Divina Presença Eu Sou. Carlinha, minha flor, que te trouxe, que, qual foi a sua inspiração para vir falar com a gente hoje sobre a Divina Presença Eu Sou? Boa pergunta. É, a sincronicidade, a sincronicidade do universo. É, no último encontro que eu tive com os amigos numa roda da fogueira, a, o tema era Conexão com a Divina Presença Eu Sou. E eu recebi essa, essa esse convite um dia depois que eu tinha falado para você que eu queria fazer a conexão com Eu Sou. Então, foi somando e foi somando e foi uma experiência muito linda. Hoje, é, primeiro, eu queria que vocês tivessem consciência, como sempre, que estamos sempre cercados de muita luz, de muito amor, que a fonte criadora de toda a vida, nosso Deus Pai e Mãe, emana prana, emana vida para os nossos corpos, para a nossa existência, a todo segundo, a todo tempo. Então, respirem, amores, respirem conscientemente. Essa luz tão linda, ela tem um tom dourado, respirem. Vejam que essa luz, ela penetra o corpo de vocês e todo o corpo ganha um tom dourado, isso já rejuvenesce, já transmuta nossas células, dá uma nova identidade, dá uma nova composição. Quanto mais vocês puderem respirar essa luz conscientemente, que Vocês parem por um momento da vida de vocês durante o dia a dia, do corre-corre, que a gente pare e a gente respire pelo menos três vezes conscientemente, preenchendo os nossos corpos de luz, de prana e assim de gratidão, né, por toda a vida. E. Gratidão. É, des... Desculpa que às vezes eu demoro a voltar. Não, um... tá tudo certo. De uma coisa para outra. Isso. Mas é, o que me veio foi compartilhar com vocês sempre o mergulho para dentro, sempre a consciência de que somos né, centelhas divinas, somos é, fruto da fonte criadora de toda a vida e não podemos esquecer isso, não podemos nos perder na nossa personalidade, na nossa mente do agora nas crenças que nós temos agora, porque nós somos muito maior do que isso. A divina presença eu sou, falando de forma muito simples, é a nossa realidade divina, é o nosso corpo de luz, é o que nós somos em essência, essa não matéria, cheia de possibilidades onde tudo cria, igual papai, mamãe, Deus, criador de toda a vida. Nós somos um pedacinho disso aí. Então, muitas vezes, a gente se confunde com a nossa personalidade. A gente restringe o nosso universo as nossas perspectivas mentais que absorvemos de cultura, de paz, de sociedade, de escola, de livros, de pessoas que achamos que, de repente, são incríveis e cada um tem a sua verdade. Eu sinto que nenhum de nós tem toda a verdade, nem que nossa verdade é absoluta. São fragmentos, perspectivas de uma realidade que a gente vivencia, enxerga, mas é difícil pôr em palavras e trazer para 3D. Mas se eu fosse exemplificar, eu diria que a fonte criadora de toda a vida ela é um livro e ela deu a cada filho uma página. Então, a cada um tem a sua sabedoria plena daquilo que você precisa fazer nessa vida. Mas o livro todo só, só temos quando nós trocamos e unimos todas essas páginas. Mas, é, mesmo sendo só um beija-florzinho, né, nesse incêndio a gente faz a nossa parte. E o que eu vim é, trabalhar vocês hoje, essencialmente, foi um renascimento. A carta que apareceu para mim é a morte do xamã, para quem conhece esse baralho. A morte do xamã ela fala da morte do ego, da morte das crenças, da morte das expectativas, das projeções que nós fizemos, porque na verdade nenhuma falsidade está fora de nós, todas estão dentro de nós. Então a gente, é, são lentes, são lentes que a gente vai limpando e a gente vai conseguindo ver. Mas para isso o nosso ego precisa. É, entrar no lugar dele, né? ele precisa estar naquele lugar só de eu existo para manter você vivo, para salvar a sua vida e sua integridade, e não de forma né soberba, para que não atrapalhe. Então, muitos que vieram aqui hoje, que chegaram agora, que estão chegando e que chegarão, porque a luz alcança, aqueles que precisa alcançar, vocês vão encontrar aquilo que vocês buscam. Seja uma resposta, uma clareza, uma luz, uma cura, um mestre. Hoje, a energia é de que cada um de vocês receba tudo aquilo que vocês precisam mais nesse momento. Às vezes, a gente acha que a gente precisa de dinheiro, às vezes, a gente acha que a gente precisa de um relacionamento, e, na verdade, a gente precisa de uma cura nos nossos campos, nos nossos corpos na nossa mente, no nosso psicológico. Então, aqueles que se sentirem no coração essa, essa luz, aqueles que se permitirem né, serem acolhidos por essa luz, vocês receberão toda a cura, toda a graça, tudo aquilo que vocês necessitam nesse momento do agora para que vocês continuem porque a luz ela nos ajuda muito, ela nos acolhe, ela nos, nos oferece estímulo, coragem, visão, é, consciência, mas o nosso trabalho aqui é preciso ser feito. Então, eles fazem parte e nós fazemos parte. É, sobre isso, eu queria conversar com vocês um pouco. Posso seguir? Pode, Flor, pode. Não vou te incomodar. Não, por favor, me interrompa sempre que você me vê perdida ou que você tem alguma dúvida ou que surja alguma pergunta de alguém. Tá hoje bem. eu vou pedir, hoje eu vou dar um recado especial para o Renato. Rê, Re, é, aperta os cintos, tá? Que a gente vai quebrar muitos padrões hoje. Todos vocês, apertem o cintos, que hoje vai ser forte. É, queria trazer para vocês hoje é, O que significa exatamente Essa divina presença Eu sou na nossa vida prática né No nosso cotidiano Então, entendendo que A divina presença é a nossa essência É o nosso corpo de luz Esse nosso corpo de luz Ele vivencia experiências Em várias partes do universo Outros planetas outras situações A gente já conversou sobre isso na verdade, esse espírito, esse eu sou, ele não ele não é machucado, ferido por nenhuma das nossas experiências. As nossas experiências, a gente fica com a alma machucada. A alma não é a nossa divina presença, eu sou. A alma, ela é um, um, um corpo que acopla o corpo físico ao espírito. A energia eu sou é um corpo mais búdico, porque não temos só três corpos, temos sete a princípio, trabalhamos com sete. Então, seria o eu sou, seria essa minha divina presença, seria esse sétimo corpo. É, é através dela que eu tenho informações desde que eu sou pequena. Antes de mestres, antes de tudo, o que apareceu para mim foi essa consciência que eu descobri mais tarde que era a divina presença eu sou, né? O que é que acontece quando você conecta com a sua divina presença eu sou? você consegue fazer escolhas. É, quando eu tive nessa última cerimônia, na segunda-feira, com os meus irmãos, é, houve um rezo que falava que eu me firmo no céu, na lua, nas estrelas e no sol. Eu me firmei em Deus e na Mãe Maria. E quando ela falou, quando a Pajé cantou esse rezo, minha flor, eu senti assim uma emoção tão grande eu sentia uma coisa assim tão linda, a possibilidade da gente poder escolher o divino, da gente poder escolher a luz, da gente poder escolher a consciência, escolher descobrir quem nós somos e descobrir que nós somos algo tão maior, tão incrível, tão divino e nos perdemos, é tão grande que a gente se perde nisso e a gente fica dentro né, de uma bolha. Então, olha que coisa linda Existe uma divina criação por trás de tudo, de verdade. E nós podemos escolher por ela. Escolher por ela significa ter abundância na vida, prosperar, é, prosperar na vida, é crescer de verdade, evoluir. <risos> para essa conexão com a divina presença, é preciso alguns passos. Eu anotei aqui para não me perder, vou usar o meu óculos. Ah, fica à vontade, minha flor. <risos> é, eles me falaram, né, e meu irmãozinho também, que segue aqui o seu canal, ele tinha falado sobre isso e a informação foi a mesma. Eles, tinham, eles me falaram sobre o primeiro de tudo, auto-aceitação. Uhum. Aceitem quem vocês são. aceitem Mesmo que esteja fora das expectativas dos pais, dos maridos da sociedade, do vizinho, do governo, do planeta, não importa. Aceite quem você é, porque você é uma centelha divina. Então, aceite isso, primeiro. Os nossos desafios, esse diamante bruto né, que nós somos e essa polidez que nós ganhamos à medida que nós avançamos, que nós evoluímos e passamos por experiências, a gente vai polindo esse diamante. Então, primeiro de tudo, se aceite. Porque para que vocês entrem em conexão verdadeira com a Ponte Criadora de toda a vida e com a Sua Divina Presença, eu sou, você vai precisar de autorrespeito, autopercepção, autoobservação e autorresponsabilidade. É verdade. Então, é verdade. conectar com essas energias, conectar com o seu verdadeiro propósito de vida, porque muitas pessoas... Ah, eu quero saber minha missão de vida. Está preparada? Está preparada para isso aqui? Está preparada para esse espaço? Autorespeito, autopercepção, auto-observação e autoresponsabilidade. Porque se você não tiver ainda pronto aqui, você não vai conseguir co-criar. Você pode fazer o curso que você quiser, você pode fazer... A terapia que você fizer com os melhores terapeutas do planeta vai voltar, porque é uma é, crença, pensamento e sentimento é como se fosse um, uma uma criptonita. Ela é uma coisa atômica. Então assim, mesmo que que alguém cure você, você se cure numa mesa, numa terapia, num abraço, num olhar, numa live, num, num passe magnético, né? na benção de alguém que você acredita, se você mantiver esse medo, se você mantiver essas, esses focos de, de energia densa e negativa, você não vai conectar com uma coisa mais alta porque é preciso que você confie em você mesmo confie no que você é nós somos águias mas nós somos criados para acharmos que somos galinhas e nós não somos galinha. Nós somos águia. Mas nós temos que descobrir isso. Porque a sociedade não vai dizer. Os nossos pais não vão dizer. Os nossos amigos talvez não, não saibam também que são águias. Então não podem nos dizer. Lá então, tá dentro. Gente... Né, Lá tá dentro. A gente precisa é. sentir isso. É, é me fez lembrar uma coisa, Carla, que há muito, muito tempo eu também estive nesse momento, né, de que qual que é a minha missão, né, com quem que eu preciso falar, né, de unicamente, para seguir a minha missão, e aí começou a vir dentro de mim, é você com você mesmo. E eu, mas como assim eu comigo mesmo? Quer dizer, não vai vir nenhum mentor espiritual, uma Joana de Ângeles, um Emanuel para vir falar comigo? Um gano que seja, um guardião, qualquer um, né? Um irmãozinho, um espírito é, da luz. A gente fica esperando né, que algum, algum mentor lá espiritual venha é. trabalhar com a gente para a gente achar que está... Seguindo o nosso propósito. Mas aí vem sempre aquela vozinha. É você com você mesmo. E para entender isso. E para entender. E para entender isso, né? até a gente entender que sou eu com a minha essência divina. Ih. Mais para frente eu vou contar também uma outra parte. Pode continuar, Carla. É, né, que lindo isso que você falou. Porque o que eu senti lá na na frente da fogueira, né? nos rezos, a gente canta, a gente dança, a gente honra né? toda a vida. É... O que é que eu digo para as pessoas? Eu sempre pergunto o que é que eu digo para os meus irmãos, né? o que é que pode ser útil, o que é que é verdadeiro, o que é que é bonito, o que é que realmente pode acrescentar. E eles me falaram, diga que tudo o que eles precisam ouvir e saber está dentro de cada um. Olha Exatamente isso que você disse agora. Eles deixam a gente muito feliz nesse sentido, mas ao mesmo tempo muito perdida, porque dentro aonde? Dentro como? né, Dentro de como? quê? A nossa essência divina. Né? A nossa essência divina. Porque é. Quando eu fiz essa pergunta também, Carla, é, a gente fica esperando assim que a gente vai receber uma canalização dos altos. Altos. Né? Uau. Uau né? Aí veio para mim assim, olha... É, um, analise o que você está sentindo de falar. É no um amor incondicional, é para uhum. para contribuir para o crescimento, né, seja de alguém ou de um todo, é. Então não importa de quem que é a canalização, né, que ela venha uhum. Do, da, da, sua, da sua essência divina, que ela venha com amor, com o um propósito de ajudar, contribuir no crescimento da humanidade, tá tudo Sim. certo. Porque às Sim. vezes a gente foca muito de quem que está vindo a canalização. Às vezes eu recebo perguntas aqui, quem é o, cana, quem é o, o mentor que está mandando a mensagem? Quem é o canalizador? Gente, que diferença vai fazer? Foi isso que eles me disseram. Sim. Que diferença Depois vai fazer? Sempre é. o que importa é a mensagem. Isso, a essência da mensagem. Se eu disser que foi o José que canalizou, <risos> qual que é a diferença do José por um outro? A Tachéra, é. é. São é. Pois. E se eu disser que foi o José, vai mudar o valor Sim. da mensagem? É. Pode continuar, Carlinhos. Deixa eu me guiar aqui novamente. Vai lá, vai lá. É, então, é, o que eu diria para as pessoas né, que querem fazer, para quem, quem quer prosperar de verdade, né, é compreender que você pode enriquecer jogando na bolsa de valores, Muitas pessoas escolhem o tráfico de droga. Aqui na 3D, a gente pode escolher enriquecer de qualquer forma. Mas prosperar e ter abundância é uma outra coisa. Riqueza é uma coisa 3D. Prosperidade e abundância é uma coisa divina, cósmica. Qual é a diferença? É que uma é o ter por ter. Então, você pode ter muito dinheiro, mas você ser tão pobre que você só tem dinheiro. Você não tem amigo, você não tem saúde, você não tem felicidade, você não tem sorriso, você só tem dinheiro. Então, assim, no reino espiritual, para você prosperar verdadeiramente, você precisa servir. Então, se você quer ter conexão com sua divina presença, você quer ter conexão com a... Com, os mestres, com os seres divinos, porque eles existem e eles aparecem na nossa vida. Só que, como a André falou, não é que a gente seja aquela coisa assim, só que recebe, não, tem a nossa parte também de pesquisar, entender, perceber o que é verdadeiro, o que é falso, o que é legítimo, o que não é, porque vem muita informação, vem de tudo quanto é lugar, vem da nossa mente, vem de, um, de um universos paralelos. Vem de seres negativados, fingindo que são pura luz. E quando você olha para eles, eles assim se apagam rapidamente, é holograma, não é ser. e Mas tudo isso é uma questão de experiência. E como é que você ganha o contato com esses irmãos? ah Eu quero me conectar com os meus irmãos galácticos. Tudo bem, você está disposto a servir, e a pergunta é a mesma. Se você está disposto a ser... Um trabalhador da luz, de alguma forma você utilizar o que você, é, o dom que você vai receber para auxiliar outras pessoas, você pode começar a fazer essa conexão. Mas assim, eu não quero desestimular vocês, mas uma das vezes que eu fui chamada para resolver um assunto foi aqui na Pipa, na esquina da minha casa, começou um bate-boca, um nananão, um barulho incrível. Eu senti uma energia de Mãe Maria, eu digo Mãe Maria, mas eu quero falar da corrente Mariana, é, de todas nós que estamos nesse, nessa, nessa, nessa conexão com Mãe Maria, no sentido de auxiliar os nossos irmãos, de acolher, então somos muitos em várias dimensões, senti um chamado de uma Mariana, louvar até a esquina, quando eu cheguei na esquina tinha uma mulher sendo apedrejada, lembra essa de Jesus Cristo lá atrás, né? me deu um som de lá de trás, assim, e eu pedia para que eles não fizessem isso, não. e eles xingando a moça, dando todas as razões do mundo para ela ser apedrejada, mas eu pedindo, pedindo, pedindo minha flor, uma hora que o sanou, baixou, as pessoas me ameaçaram com pontas de garrafa, com pedras, com tudo, e o negócio baixou, consegui botar a moça num táxi e ela foi embora. Não pôde levar nada, mas ela saiu ilesa, intacta. Alguns meses depois, eu acho que ela veio e deu uma resolvida na vida. Mas estar a serviço é ter coragem. Estar a serviço é entrega. Estar a serviço é estar a serviço. Ah, não, mas eu tô vendo a novela. Ah, não, mas agora eu tô pintando a unha. Ah, não, mas agora eu estou ocupada, eu estou vendo Big Brother. Ah, não, mas agora eu não posso. Ah, não, eu não vou, briga de vizinho, eu não me meto. Então, assim, é servir a luz, conectar com a divina presença, prosperar, dê um pouco de si e tudo o necessário lhe será, lhe será dado. Tudo lhe será acrescentado. Jesus já falou isso. Então, assim, ter conexão com a divina presença, eu sou ter conexão com os seus irmãos de alma, com os mestres, com a nossa família galáctica, ela implica que a gente esteja se comprometendo a fazer alguma coisa pelos outros, porque é isso que eles fazem, o trabalho deles é esse. Então, você é convocado para a equipe. Então, assim precisa fazer uma faxina naquele lugar, vai naquela praça, encender a violeta. Precisa ajudar esse irmão aqui a entrar num carro e fazer uma fuga. Você vai lá e você faz isso. Você precisa, sei lá, alguém vai te ligar e você auxilia. Quando ligar, auxilia, mesmo que seja alguém que você nunca tenha visto na vida. E por incrível que pareça, aparece uma mensagem e a gente auxilia. Então, assim, estar conectado na, no meu ponto de vista, lembrando que cada ponto de vista é apenas a vista de um ponto, então é apenas a minha perspectiva, não é uma realidade absoluta. Mas, é, na minha experiência, a, o meu o acréscimo veio com o serviço. A plenitude da paz, da harmonia na família, você tem uma família harmônica. Claro que tem sempre uma criança, uma situação, um copo que quebra, alguma coisa que desanda, coisas no nosso caminho, na nossa estrada que finalizou um processo e a gente está iniciando outro. Mas isso não é um lar disfuncional, isso Sim. é a vida na 3D. O lar disfuncional é aquele que as pessoas não se suportam, que as pessoas gritam umas com as quais outras, que as pessoas se ofendem, que as pessoas não conseguem se amar, não conseguem se respeitar, não conseguem se entender, você não se entende nem com sua família, talvez você se entenda com sua família, mas não se entenda com o vizinho, ou não se entenda com outra pessoa, porque ele é de outra, ele é de outra raça, de outra cor, ele torce para outro time, ele, ele tem outro partido ele acredita em outras coisas diferentes, então a gente vai criando esses muros e esses muros vão separando a gente. Uma vez uma uma sacerdotisa que eu gosto muito, ela está na internet, ela chama Rosinei de Belo. Ela é uma terapeuta maravilhosa, ela tem um projeto de ascensão maravilhoso também. Ela tem muita informação gratuita na internet. Eu fiz muitos trabalhos com ela, esses trabalhos que eu estou fazendo com vocês. Eu tive a grande oportunidade e agradeço ao Universo por ela ter feito em mim muitas coisas, para que a gente... E ela ela fez, ela fez deu um exemplo, eu queria chegar ali, ela deu um exemplo que suponha que nós somos assim, vamos imaginar na nossa frente que a gente tem uma bonequinha, bota na nossa frente. Então, a bonequinha, se ela tem medo de alguma coisa, a gente bota um saco plástico em cima da bonequinha. Se as emoções dela têm um desordem, a gente bota um saco plástico. Se o coração dela tem raiva de alguém, a gente bota outro. Se a gente só fala da, da mentira, se a gente faz fofoca na vida dos outros, a gente bota outro. Se a gente não consegue enxergar nada, tem a mente toda materialista, a gente bota outro. Quando você vê a bonequinha que somos nós, ela está coberta por sete sacos plásticos. Agora, como a gente quer que o universo, a luz, ou alguma coisa, funcione no nosso corpo? Então, assim, o trabalho que eu vim oferecer a vocês hoje... É um trabalho de retirada. A gente não vai trabalhar com bonequinhas e plásticos, nós vamos trabalhar com nós mesmos e muros. A gente vai quebrar esses muros, a gente vai quebrar essas barreiras, a gente vai passar pela morte do xamã para que a gente possa ver a luz. Não existe renascimento sem a morte. Então, não é morte física, eu acho que todos são grandinhos, né? a gente entende isso, tem a ver com morte... De crenças, de pensamentos, de sentimentos culturais. A gente vai trabalhar hoje, primeiro de tudo, o merecimento. Então, assim, aceitação e merecimento. Claro. Tá. Então, Obrigada. Antes que você passa para o merecimento, eu queria dar um exemplo, porque você falou, é servindo que a gente alcança né, as outras partes que nós precisamos, que elas são acrescentadas. Um exemplo, gente, eu tinha, no ano passado, eu estava sentindo muitas dores por causa de artrose, nesses três dedos, muitas dores, e chegou um momento que eu falei, eu olhei para o dedo e falei com eles assim, olha, eu não tenho tempo para isso não, filho, eu tenho que trabalhar. <risos> <risos> e fui trabalhar. Hoje, depois de uns três ou quatro meses, eu percebi que não senti nunca mais dor nenhuma, porque a gente, quando a gente foca no servir, foca no nosso trabalho, na nossa tarefa que a gente se comprometeu, né? Tudo o outro é solucionado assim, de bandeja, não é? é. Então, foi isso que eu queria dizer, com servir que as outras coisas vão chegando pra gente automaticamente, viu, gente? E eu tô muito feliz que já não dói mais. <risos> Pronto, agora tu pode ir pro merecimento. É, só só para é, fechar assim, o que você falou, é, é muito importante que a gente entenda que tudo que a gente vivencia de bom e de ruim na nossa vida está em nós. Então, assim a doença está em nós. Ela não é nossa. Nós somos, não somos doentes, nós somos saudáveis. Nós somos amor e luz. O que não é amor e luz é a ilusão. É o mundo da 3D. São essas paredes que colocaram e a gente não consegue enxergar. Então, é, o nosso trabalho é quebrar isso aí. É, quando a gente se conscientiza e não se rende aquilo e cura aquilo que está provocando fisicamente, isso passa. Uhum. É claro que a gente vai ter degraus de manifestação, de somatização. Quando a gente chega num grau onde o câncer ele está ali, plasmado dentro do corpo, e a gente tem a oportunidade de tirar, não tem outra forma, nós vamos fazer. Porque tem que ter muita fé e muita crença. Você sabe que tem hospitais chineses que eles trabalham em redução de tumor com três médiums e um médico. E eles ficam na frente da paciente 20 minutos. Ficam 20, você tá curada, você tá curada. E, e a máquina vai mostrando o tumor diminuindo, a máquina vai mostrando, é tudo ao vivo. Tem na internet, se vocês procurarem. É cura, eu acho que é cura em hospital chinês através de voluntários de, de, de, de cura, de passe, é uma coisa assim. Sim. É, eu já vi também com, a, com os movimentos do Tai Chi Kung, né terapeutas sim. na China, gente, que sim. curam pessoas com... com com problemas, pessoas que já não andavam mais e eles vão lá com, com o ti deles, né? vão rindo e fazendo a terapia com as pessoas, essa energia ela é fantástica. Sim, então qual é o primeiro espaço que eu sinto que a gente tem que entrar? É, não somos vítima de absolutamente nada e nem ninguém por pior que tenha sido a experiência que a gente tenha passado, não somos vítimas, não existe vítima e algoz. Isso é um tema nosso, isso é uma palavra nossa, do nosso vocabulário, da nossa perspectiva 3D dos acontecimentos, como eu já tinha falado, eu acho que da última vez, a gente não pode pegar um filme e a gente entender o filme é assim, um trailer. Então, o que, é que a gente está vendo nessa vida? É um trailer de um filme... Então a gente não está vendo o contexto. Então o que a gente está passando agora? Ah, tadinha de mim, passei por isso. Vamos rodar o filme. Vamos é. ver ali. Vamos ver ali é, o que Deixa aconteceu, isso. né? Para gerar, para gerar esse ajuste energético. Na verdade tudo é experiência, é ajuste energético. A gente sai do sou boazinho e eu sou malzinho. Então porque para o universo não tem isso só tem luz e escuridão, e a escuridão é a parte da luz que ainda não se iluminou. Ela é só isso. Ela causa conflito, mal-estar, dor, dor, causa. Ela causa, né? Na realidade, na experiência, ela causa. Mas a gente sai do bom e do mal, porque a gente sai da vítima. Eu não sofri isso porque eu sou boazinha, eu sofri isso porque eu sou malzinho, ou Deus gosta de mim, me deu uma benção Deus não gosta de mim, eu tô doente. Então, vamos sair desse lugar. Autoresponsabilidade autoobservação, olhar para dentro de si mesma. Qual o meu nível de inveja nesse momento? Quando eu assisto uma novela, quando eu vejo no um Instagram de alguém, quando eu olho para minha irmã, minha cunhada, minha prima, minha vizinha, sei lá quem? Qual é o meu nível de inveja? Qual é o meu? Por que, é que eu sinto que eu não posso manifestar isso, né? por que, é que eu tenho que vampirizar, Porque é que eu não posso manifestar. Então, é, qual o meu nível de mágoa em relação a tal situação? Qual o meu nível de apego em relação a tal situação? Tem que ser feito um exame muito minucioso e muito honesto, porque só a partir dali tem que parar do auto-engano. Ah, não, eu sou assim porque meu marido é assim. Ah, não, eu sou assim porque minha mãe não deixa. Ah, eu não, não, não, porque o tempo, porque o governo, porque... Eu... Não, a gente não está fazendo porque a gente está com um bloqueio que não está conseguindo fazer, é só isso. Também não é julgamento, a gente não, não entra nesse, nesse lugar de fulano é corajoso, fulano é covarde, não. A gente entra num espaço de eu me avalio, e eu vejo que eu tenho coisas que eu posso melhorar eu mesmo eu fiz é, para você se sentirem mais à vontade <risos> eu fiz uma conexão com o universo assim um comando que assim eu quero emitir menos opinião não quero guardar mais as opiniões para mim eu sei que a opinião vem no cérebro meu cérebro é muito assim tudo que ele olha ele ele adjetiva Gosto, não gosto, bem bonito, isso, aquilo, pá, pá, meu cérebro é muito louco, mas eu posso frear. Isso pode não sair, isso pode vir, porque ainda precisa ajustar a mente para não dar tanta atenção a isso, uhum. para não dar tanta relevância a isso. Focar a mente em outras coisas. Estudar, por exemplo, a gente está no ano 7, o ano 7 é um ano incrível para que a gente estude, se aprofunde, expanda a consciência, Faça esse mergulho interno, porque o ano 7 bota a gente de joelho, tá, gente? Na prática, no ano 7, a gente rompe uma crença, a gente sente um medo, a gente Eita. passa por alguma coisa. Por isso que vem a carta da morte do xamã. Também, e por isso a sua experiência de percepção das coisas. no uhum. dia 7, aprendizado, uhum. eu sou aluno, eu estou atento, eu estou aprendendo. Eu estou utilizando o é. meu conhecimento, né? Então, é, essa avaliação interna e sincera, gente, ela é muito importante. E eu sei que a gente tem muita dificuldade da gente chegar e olhar e falar, realmente, aqui eu posso melhorar, né? Então, assim, é, mesmo assim, quero que vocês se sintam muito estimulados porque eu sempre escuto músicas antes de fazer as lives, como eu não canto para emanar uma vibração para que venha essas informações, eu escuto músicas que me facilitam isso, então eu danço e quando eu danço eu ancoro. E a música que veio para vocês foi, ela tem uma frase que ela fala, se vocês estão aqui é porque Deus chamou vocês e ele chamou vocês, para mostrar o seu grande amor. E é isso que eu quero que vocês sintam no seu coração, que vocês recebam esse amor divino. Se vocês fecharem os olhos antes da gente fazer o trabalho, se vocês fecharem os olhos, você pode imaginar assim como se fosse uma bola de sol, mas só de luz, jogando tanta luz, com tanto amor, com tanto amor, essa foi uma impressão da fonte criadora de toda a vida que eu tive num dos trabalhos. E ela me preenchia assim, ela jogava tanta luz em cima de mim, tanta luz, me preenchia de um amor, uma coisa tão louca que eu nunca tinha sentido na vida. Eu nem sabia que existia, era uma coisa inexplicável, sem palavras, pena que eu não sou poeta. Mas é, esse amor que a fonte criadora, ela nos fornece a todo tempo, a cada instante. E respire esse amor quando vocês estiverem aperreados, como a gente fala aqui no Nordeste. Ficou aperreado? Passou alguma situação que está difícil? Tá? Faz essa conexão. Sente esse divino dentro de você. Porque, ah, Carlos, o que é que vai acontecer com isso? Muitas coisas. Se você estiver precisando de dinheiro, pode ser que alguém se lembre, estava te devendo alguma coisa, bote dinheiro na sua conta. Pode ser que um médico que você precisava, alguém consiga uma consulta para você. Pode ser que aquilo que você estava esperando, que não saia nunca mais, saia e Muitas coisas acontecem. Essas são infinitas. O universo é infinito. Gente, papai e mamãe criam universos e universos e universos e universos a cada instante. Vocês acham que para ele manifestar um sofá, manifestar um carro, um apartamento, um, um médico, uma cura? Pelo amor de Deus. Então, assim... É, saiam desse espaço da mente, ob obviamente que a gente vai ter o pé no chão, a gente vai procurar é, toda a tecnologia 3D para nos ajudar terapeutas, médicos exames, claro, a gente não é maluco, mas conectar com a divina presença é se curar, conectar com a divina presença é saber o que fazer, é estar presente junto com todos os irmãos, porque os mestres, os irmãos eles não gostam dessa coisa de mestre isso é coisa da gente. Eles gostam de ser irmãos, eles olham e eles veem a centelha divina que você é. Ele olha de igual para igual, mas ele olha, claro, né? Tipo assim, eu sou mais velho, eu já trilhei esse caminho, mas é como a gente olhar para um irmão mais velho. Não significa que a gente é Deus, significa que a gente é um irmão mais velho e que a gente já passou por aquilo, sabe lidar com aquilo, então a gente já não julga mais a gente já não critica mais, a gente não condena, a gente tenta estimular de uma outra forma, em vez da gente se aprisionar e bater, a gente educa. É uma outra forma de lidar com as coisas, entendendo, é tipo igual criança, ela vai crescendo e ela vai amadurecendo. E espiritualmente é a mesma coisa, então sintam-se todos muito acolhidos. Fonte criadora de toda a vida nos ama, porque ele ama a si mesmo e somos ele ou ela, né? somos essa fonte. Então sintam-se amados sempre e, e respirem essa luz Porque ela vai trazer solução Para a vida de vocês de verdade Como a Gleide falou Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer Uma coisa muito mirabolante Para que a gente alcance Algum conhecimento ou que, ou que alguma coisa chegue na nossa vida E não é, quem gosta de mágica É o inimigo, como falam os evangélicos O inimigo é que gosta de mágica É que gosta de mostrar poder É que mostra dessas coisas o divino, não tem que provar que ele é divino, ele não tem que provar que ele é incrível, ele não tem que provar, a gente vê como Jesus sanou, Ele era incrível e não teve que provar, porque ele podia sair daquela cruz, não piscar de olhos tirar o corpo dele daqui para outro lugar. Ele já veio, né? ele era um híbrido, ele não veio de José, ele veio de uma genética é, é, cósmica e ventre de Maria. Então, se ele tinha a capacidade de transformar tantas coisas, com certeza ele teria essa capacidade de não se entregar. Então, se ele fez, é porque ele estava mostrando que o caminho do amor e da luz é com gente jogando pedra, cuspindo, vaiando. Então, mas é o caminho do divino. Então, assim, você tem que estar disposto a entrar num lugar onde você tem determinado conhecimento e a sociedade acha que você é louca. Então, se você se impactar por isso e você ficar na turma que jogou pedra em Jesus ou que não fez nada, cruzou os braços, lavou as mãos, né? onde você está posicionado? Né? O universo vem pedindo isso para vocês. Aonde vocês estão posicionados? Porque determinada dor, determinada é, é, é, é, é desconforto e tudo, o, o caminho traz, na né, Inglês, a gente que trilha esse caminho e todas as sacerdotisas e sacerdotes, todos aqueles que estão no caminho da luz, sabem os desafios que nós temos que vencer diariamente de nós mesmos, mas quando a gente percebe que é cultural, quando a gente percebe que é social, quando a gente percebe que é familiar, a gente acha engraçado, porque a verdade ela é tão mais linda do que isso, ela é tão mais acolhedora, o divino não separa, o divino está em tudo, ele está em todos, inclusive naqueles ainda que não se manifestou, nossos irmãos que ainda estão é, de alguma forma violando as leis né da fraternidade do amor então mas eles são uma essência divina mesmo fazendo barbaridades eles são só não manifestaram ainda então a gente não precisa gostar do que eles fazem mas a gente não precisa é, criticar nem jogar coisa porque a gente não sabe o que que a gente fez e como eu já disse antes coisa boa não foi tenho certeza <risos> Algumas escolhas boas, porque a gente está aqui, graças a Deus, com nossos corpos saudáveis, com nossa consciência aprendendo e crescendo, mas isso não quer dizer que a gente não cometeu erros gravíssimos e que a gente já não tenha, de alguma forma, acertado esses erros aí. Então, assim, nunca jogar pedra no telhado do irmão. Não, não. Porque o nosso é de vidro. O nosso é de vidro. Se vier, vai quebrar. Vai cair é, na né? E o que a gente é. mais... É que as, vamos falar, gente, né? O que a gente mais vê é julgamento, né, Carla? É, é. Julgamento. Às vezes, por exemplo, julgamento é. por, por tudo. As pessoas julgam por tudo, tudo. É. E eu me preocupava, né? Será que eu vou ser julgada por estar falando isso? Como eu devo falar para que eu não seja julgada? Aí veio exatamente assim. Não se preocupe com isso. Simplesmente esteja, sabe? Esteja, seja luz, onde você chegar, simplesmente seja luz. Preocupe-se em emanar luz Isso. e o resto vai fluindo. É. é, é desse jeito, é desse jeito, porque o caminho é solitário e as pessoas às vezes não querem. Ah, mas aí eu vou deixar de falar com tal pessoa e tudo. Não, seja um iluminada consciente, é. o irmãozinho não é. Então, se ele quer conversar sobre o tempo, sobre a chuva, sobre as coisas assim, superficiais e tudo, se você tiver com paciência e quiser muito ter uma companhia, você escuta. Você não tem que convencer ninguém nem fazer nada. Você escuta, você é consciente. Então, você sabe que em algum momento da existência da pessoa, ela vai crescer, porque a gente está, é, graças a Deus, muito bem enfadado a voltar para casa para fonte criadora de toda a vida. Esse é o ciclo, ele é muito inteligente, ele criou para voltar, criou para voltar. Então, mais cedo ou mais tarde, os nossos irmãozinhos vão entender, não a nossa verdade, mas a verdade divina da perspectiva de cada um. Então, assim, cada um vai ter o seu tempo. Então, não se sintam sozinhos só porque as pessoas não sabem conversar sobre disco voador, mestres ascensionados, ou coisas muito evoluídas. Saiba transitar, saiba conversar de futebol, para quem fala com futebol, sempre naquela de, de tá tudo bem, sem entrar em discussão. Saiba escutar o, o ponto de vista político de alguém, religioso de alguém. Saiba escutar, saiba ouvir, mesmo que você ache, fala, nossa, mesmo que da sua cabeça você julgue, né? nossa, mas é tão limitado ainda. Não faz mal, não, mas não fale. É. Então, quando o pensamento vier, porque a gente, eu acho que não acontece só comigo. Eu acho que essa coisa do julgamento da crítica acontece com muita gente, né? É, é a gente dá uma risadinha assim, sai de é. fininho. Eu faço uma cúpula azul assim no Miguel Arcanjo, aí faço é. meu negócio, depois eu transmuto na chama violeta, dá um maior trabalho. Mas, é, é verdade. É porque é, o cérebro é treinado para isso, na verdade, por uma questão de segurança isso é bom, não é, isso é perigoso, não é, isso não, não. isso serve para você, isso não serve, isso, não, não, não. a gente tem umas classificações. Só que a gente envolve muita coisa nisso aí e termina perdendo a mão, né? Então, adjetivando tudo e todos. Então, assim, mas se a gente conseguir sentir e não falar, vai ser muito incrível. Tem, teve uma cliente, é, eu vou fazer essa sugestão, depois a gente entra nas perguntas, tá? Se alguém tiver, para a gente poder fazer o trabalho. Mas é muito interessante isso, exercício, dever de casa, tá gente? Vocês que gostam, todo mundo gosta de dever de casa. A gente vai pegar uma borrachinha de cabelo, uma borrachinha de, de qualquer coisa, uhum. e a gente vai botar na mão, Ou um anelzinho, botar no dedo. Toda vez que a gente fala mal de alguém, e fizer uma crítica, um julgamento, a gente troca de braço. Ai, meu Deus! E uhum. a gente vai começar a ter noção de de, do como a gente tá, porque na hora que a gente falar e a gente vê a pulseirinha, a gente vai ligar o nome da pessoa, então a gente vai trocando boa ideia boa até eu não sei de quem foi essa ideia mas foi brilhante, que Deus abençoe essa ideia maravilhosa, foi uma amiga que me passou cliente e eu adorei falei, vai chegar o eu falar isso com meus irmãos, porque eu achei muito interessante, eu ainda tô trocando de mão numa velocidade assim do tipo <risos> Algumas vezes por dia, mas eu tô no foco. Eu vou conseguir, pelo menos, respirar aquilo, entender, né? Assim, virar o observador da mente. Agora é sério, né? Virar o um observador da mente, porque nós não somos a nossa mente. né? Se nós conseguimos no auto-absorvar, então é lógico que nós não somos quem nós pensamos. Uhum. Um leão não se auto-observa. Hum, eu sou leão, eu tô deitado na natureza. Então, assim, a gente se auto-observa no que a gente se autoobserva, nós não somos, é, o, o, nós somos observador. Uhum. Então, a nossa mente, os mestres falam, que ela deve ser oca como um bambu, porque na nossa mente não tem é, informações. A gente percebe as informações do universo e convida para morar na nossa mente. Então, assim, não vamos deixar essa visita por muito tempo eu acho que isso aqui é negativo, aí isso mora na sua mente, aí quando você encontra alguém que também acha, aí faz aquela, sabe, dá para rolar até aquela tricotagem, né? Então, assim, vamos sair, vamos sair desse espaço de forma muito leve, de forma muito consciente, a gente não precisa se julgar, a gente pode rir disso que a gente faz, entendendo que é, é, é maldade fazer isso, é ruim. Energeticamente, energeticamente é bem ruim, ela vai assim, em níveis de magia negra, dependendo do julgamento, da crítica, e da condenação que a gente faz, Fulano merecia tal coisa, dependendo disso, é magia negra. E se acontecer com Fulano, a responsabilidade também é sua. Meu então, é, é brincadeira, mas é uma brincadeira séria, tá, gente? Orai e vigiai, né? Ou <risos> e não pisar salai. Orar e é. vigiar e tô Sempre, sempre. Meu sempre. Deus. E o que a gente mais. <risos> Quando você falou nisso, Carla me fez perceber uma coisa. Há pessoas que, quando abrem a boca, dez coisas que falam, gente, sete são de magia negra. Meu Verdade. Deus! E eu... Eu fico assim, ó, misericórdia. Igual como você falou aí, faz <risos> logo um mantra do, do arcanjo Miguel, dá um trabalhão danado. <risos> é desse jeito. É. Tem que ser. Minha florzinha, é, será que alguém queria fazer alguma pergunta? Yeah. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós paramos aqui em cima. Tem um monte de gente para mandar beijo. Sentam-se todas, beijadas e abraçadas, por favor, tá, meus queridos? Eu vou passando aqui rapidinho. Minhas lindas preenchem é, que a luz preenche absolutamente toda a natureza de quem somos. Amo vocês, minhas borboletas. É oh, uma gratidão, minha querida. Olha aqui, hoje ela, ela conseguiu entrar, né? Ah, do canal Steam Punk. A ah, Cristiane. Cheguei, Ufa. Ainda bem que você chegou, minha flor. Estou a ouvindo o que preciso agora. Gratidão, meu querido, minha querida. Um, aqui também, deixa eu ver aqui. Andrea Guiá, bem-vinda, Natália. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, aproveite a Carlinha tá? aqui. E... E manda ver, porque sabe como é que é, né? Socorro, minha flor, seja bem-vinda, querido ser de Luz. Que, gente, nós estamos numa imersão maravilhosa. Eu, socorro, Silvana e Aline. E eu convido a vocês passarem por lá, tá bem? Tá fantástico, Carla. Também, falando em, na, na projeção da luz amarela, dourada... Hoje, exatamente, saiu esse portal para ativação da luz solar. Sim. Muito obrigada, Carla. Só veio para confirmar para gente, né? O Lincoln também está aqui. Seja bem-vindo, meu querido. Ricardo, vamos ver aqui. Cura, restaurar, amém. Isso aí, minha flor. Restaura, sim. Com certeza, Deixa eu ver aqui, luz. Alô, meu querido Flávio, seja bem-vindo. Faça um acordo com a Carla, tá, vamos lá. Ela precisa estar, no mínimo, uma vez por semana nesse lindo abençoado canal de amor. <risos> <risos> Gratidão, meu querido, com certeza, gente, com certeza. Vamos fazer, Carlinha, vamos, vamos fazer. Eu estou à sua disposição, minha florzinha. Eu estou à sua disposição. Eu gosto muito de fazer esse trabalho é, de é, compartilhar essa luz que eu recebo, sabe? Às vezes eu fico meio tímida de, de, de falar, sinto que o meu propósito é falar é só como se fosse um preparo para que vocês recebam isso, mas eu sinto um fluxo de luz muito grande e eu tenho necessidade de passar. Eu passo diariamente para o planeta, assim, para todos. Então, sempre que você sentir no seu coração que eu posso fazer esse compartilhamento, eu passo com o maior prazer. É uma honra para mim. A casa é sua, minha flor. Só você sentir e falar comigo, Gleide, eu tenho algo para dizer. Eu venho, venho, venho, venho. Tá bom. A querida Cida, ela escreveu assim, Vós sois mestre de si mesmos. É isso mesmo, Flor, é isso mesmo. A gente não precisa. Já foi dito, gente, que nós estamos, nós chegamos numa era. Hoje mesmo saiu uma canalização da, da deusa Isis falando que a gente não precisa mais, nós estamos numa era que a gente não vai mais receber mentores para vir falar com a gente, trabalhar com a gente. Não, é cada um por si. Não é que deixou a gente aqui assim, não. É porque nós temos a capacidade para isso, né? Sim. A nossa percepção, ela está se expandindo de de uma forma tão acelerada que é Sim. isso, é você com você. É você entender que você é o criador da sua própria história, é. né? Que você Sim. é o autor do seu papel aqui nesse maravilhoso palco que é Gaia. Então eu posso Sim. mudar o meu papel a hora que eu quiser. Né, gente? Basta a gente estar consciente do que a gente está fazendo. Ou eu posso me programar para que isso possa acontecer de uma maneira mais que seja favorável para mim no futuro, né? Deu para entender, Carlinho, o que eu falei? Sim, é isso mesmo. Por isso que essa conexão com a divina presença eu sou, eu achei tão significativo. Sim. Porque esse momento do mestre é tipo assim, a gente tem os professores disponíveis na escola o tempo inteiro. Em época de prova, o professor não vai responder perguntinha. Em época de prova, ele não vai responder sua questão, sua dúvida. A sua dúvida você devia ter tirado antes, durante o ano todo, durante todo o tempo. Agora é prova. Agora é é, é, mais do que nunca, prova e expiação. Agora, transição planetária. Então, o que é que os mestres fazem? Ficam alguns tomando conta do planeta, mestre Butume Jesus, Mãe Maria, eles estão aqui, com muita atenção aqui. Outros estão evoluindo, fazendo outras coisas, porque já fizeram a sua parte, e eles estão agora indo para outros lugares. E a gente tendo que... O que é que a gente aprendeu até agora? Então, assim vamos pôr em prática, porque Jesus pede ação. Tem alguma coisa de Jesus que tenha dito, ah, vai estudar, ah, vai conhecer, sei, conhece a si mesmo. Uhum. Estudar fora não, buscar coisa fora, abrir a janela, a vida do outro, essa terrestre, aquilo, tudo é muito legal. Mas o momento agora, como eu sempre digo, a prova do Enem que a gente está passando agora, citação planetária, é na prática. Então, assim, pratiquem, Pratiquem melhorar um pouco cada dia, pratiquem ser boas pessoas, pratiquem o sorriso, saiam de manhã, sorriam, digam bom dia para alguém, digam bom dia para o dia, digam bom dia se você vê uma flor, diga bom dia se você vê uma pessoa, se você não vê ninguém morando num prédio, fala bom dia para todos do condomínio, mas comece a ser esse, esse, esse sol, comece a doar de você, não importa se o outro vai ver, se alguém vai reconhecer, não importa, mas doe, né? é, tenha essa gratidão, respire esse sol e faça, vocês vão ver, a vida de vocês vai melhorar milagrosamente, comecem a fazer isso, só um bom dia para o universo, graças a Deus eu acordei, tem tantos irmãos que estão dormindo, amanhã não vão acordar, então assim, quando a gente acordar todo dia, a gente agradece, graças a Deus eu acordei, e eu posso fazer hoje um dia melhor, posso dar um sorriso, eu posso dar um abraço, eu posso ligar para uma amiga, eu posso tomar um café com alguém, eu posso dar uns um, um, um passos na praça, na rua, eu posso ver o sol, eu enxergo, ou eu posso sentir o sol se eu não enxergo, mas agradecer e estar tá presente, porque essa, esse momento que a gente está agora, é para resgatar justamente essa divina presença que nós somos, é o chamado, o cinturão de fótons, toda essa luz, todo esse alinhamento do sol de Alcione, tudo isso é para que essa chama divina que tem dentro de nós, que nós somos, essa divina presença eu sou, é para que ela acorde e grite, mesmo que ela não saiba direito para onde ela vai, a gente começa quebrando as nossas crenças para não se achar maluca e não se perturbar com o achismo dos outros. Porque o caminho, ele não é solitário mais. Depois da internet, amor, solitário foi o meu. Que não tinha internet, nem telefone, nem nada. O é. seu. É. Mas hoje, hoje em dia, não, só é sozinho quem quer. Porque tem grupo de tudo quanto é plataforma, Facebook, Telegram, tem live todo dia, duas ou três. Tem expansão de consciência para tudo quanto é lado. Tem a gente fazendo tudo, então, assim... Não pode dizer que está mais sozinho Não, quando você fala o solitário, Carla Eu me lembro que naquela época Como não tinha muita interação é. né, para a gente A gente estava mais em contato com o nosso eu interior Aí a gente tinha, te, tinha até tempo para sentir um pouco de depressão né? Saudade E foi o que? Isso tudo foi levando o quê? ao despertar Hoje a pessoa está tão focada em tudo que ela não tem mais tempo para isso, ela entra num colapso de ela tanta informação. Ela não se sentia, ela se dopa, né? Se dopa é. para dormir, se dopa para acordar, se dopa para movimentar, se dopa para poder ir ao banheiro, que às vezes não, nem o corpo não funciona, né? A, uhum. a coisa trava de um jeito tão grande assim, que, que trava tudo, a pessoa não consegue falar, ela não consegue ir ao banheiro, ela não consegue mais. Então, assim, é, é, tá evitando sentir. Uhum. E eu vou dizer para vocês, gente, não tem outro caminho. É o sentir mesmo. Agora, vai sentir dor? Vai. Vai sentir vazio, solidão? Vai. Vai sentir vergonha do que fez? Vai. Vai sentir um monte de coisa. Mas vai sentir também a alegria de estar tá trilhando o caminho de volta para casa. Essa, é e, e nesse caminho, nesse caminho, eu vou falar para vocês, que os irmãos são incrivelmente amorosos e lúcidos, é, compartilham tudo o que eles precisam, a gente se ajuda. Na primeira live que eu fiz, alguém perguntou qual é a diferença do céu e do inferno? eu Falei, basicamente, porque no céu todo mundo se ajuda, e no inferno todo mundo compete. Então, assim é. vamos entrar na lei, a única lei que rege a nossa evolução, que é a lei da fraternidade. Uhum. Essa é a única lei Não respeitando essa lei Não tem como prosperar Não tem como ter saúde Não tem como manter a saúde A prosperidade e tudo, não tem Vai envelhecer, vai morrer E vai entrar na roda de samsara Novamente, inconsciente é verdade então, E onde você sentir que está havendo alguma Alguma competição A melhor coisa que a gente tem que fazer É deixar o campo não né? quero Sair. isso com ninguém. Exato, é. É. exato. Se preservar, tem que se preservar bastante, mas se autoconhecer, mergulhar, sentir aquela coisa ali, gente, nossa, eu descobri que eu tenho uma inveja enorme, o que é que eu faço? Vamos procurar saber por que isso, em alguma vida passada teve uma sensação de não merecimento e de repente a pessoa não consegue conquistar as coisas nessa vida aqui e, naturalmente, ela sente inveja, porque inveja é uma coisa natural de se sentir, mesmo que a gente negue. Ah, eu não sinto não sinto orgulho, não sinto inveja. Não sinto...". Mentira, gente. A gente sente em maior grau, e menor grau, de alguma coisa, de alguma situação, de alguma coisa, a gente sente. Tem gente que já não sente mais? Tem, mas somos poucos. A gente está falando em termos de maioria, né? em termos de coletividade. Então, assim vamos assumir que a gente tem determinadas coisas que estão em desordem, porque são escassas na nossa vida, e a gente pode ter até do relacionamento de alguém que a gente acha que é incrível, às vezes nem é, e a gente acha que é incrível, mal de inveja. Então, assim. é Eu gosto de dizer assim, transforme essa inveja em admiração. Isso. Fique admirado, se achou bonito, deseja para sua vida ok, está tudo bem. Né? Quando a pessoa se capacitar internamente, quando ela confiar nela mesma, a inveja vira admiração. É, é. E ela é substituída, você não tem mais a inveja, você tem sim o desejo de ter aquilo ali também na sua vida. Não tirar do outro para você, porque você sabe fazer. É. Você é um criador, você é um filho do divino criador. Então eu não vou cansar de repetir isso, se ponderem disso, façam o melhor que vocês podem para se fazer essa anamnese, né? Fazer esse, essa pesquisa profunda de quem realmente eu sou verdadeiramente e se olhar tranquilo e aceitar tudo isso aqui sem competir. Ah, fulano é santo. Ah, cicrano é bem melhor. Não, não. A análise é nossa. Ela não precisa nem ser mostrada para ninguém. É a gente com a gente uhum. e a gente vai buscar com todas as ferramentas que a gente tem hoje em dia, terapias, meditações, respiração, cristal, a gente vai buscar alinhar isso aí. E é só isso. É Apoiados os outros, juntos, é. unidos, aprendendo, porque o é. aprendizado ele é eterno, tá, gente? Não tem assim, ah, cheguei ali, Jesus chegou, pá, não. Ele chegou em algum lugar que ele tem muito a desenvolver e crescer e tudo, mesmo que ele já seja... Extremamente grandioso. Mas se eu crescer. É. Constante crescer. Igual eu disse no início, né? Quando eu acho que eu já conheci tudo, né? Que eu me encontrei, pronto, me encontrei. Eu descubro que eu me perdi novamente. <risos> olha, olha. <risos> A nossa querida aqui do canal, ela diz, meninas, qual a importância a importância de ser líder de si mesmo e como isso reverbera no universo de maneira exponencial? Como assumir quem somos para nos auxiliar na evolução planetária em comunhão à natureza? Vamos então, a primeira pergunta, né? Qual a importância de ser líder de si mesmo? e como isso reverbera no universo de maneira exponencial. Eu, eu sinto que a importância é você mostrar para o universo que você é uma alma corajosa e aventureira, e você se domina pelo seu próprio... Você não se domina, mas você escolhe as suas experiências, você se joga, você vai para a vida, você, o seu coração pulsa e você segue faz uma diferença imensa, mesmo que o resultado seja positivo ou negativo, faz uma diferença imensa. Você energeticamente impregna no universo que você é uma alma que evolui e cresce. Você não é aquela alma que fica acomodada, aquela alma que não tem, não pulsa, ela não, ela não emana pulsação para o universo de uma forma construtiva. Você auxilia muitas outras almas que precisam dessa coragem a serem também mais corajosas. É, eu acho que isso é muito legal, tanto pessoalmente quanto coletivamente. Uhum. Não se deixar também... Se, a pessoa, quando ela é líder de si mesma, ela não se deixa ser dominada por qualquer um, né, Carla? Ou melhor, por ninguém. Não, não. se a vida for uma estrada e você estiver num carro, você tem que decidir se você é o carona ou se você é o piloto. Pois. Eu gosto de ser piloto. Eu também. Então, assim... É, carona, quando você, assim, você encontra alguns pilotos na sua vida Para comandar alguns rituais, comandar algumas coisas Comandar algumas coisas, a gente encontra Claro, a gente cede é. Mas nas escolhas da vida quem, quem direciona sou eu Deixa eu tirar aqui para a gente mostrar né? Somos nós quem direcionamos nós. E a gente Sai do vitimismo, Porque a gente para de culpar o outro Ah, tá vendo? Eu fui escutar o que fulano falou E deu tudo errado Problema do fulano não é problema seu. Você escutou e fez o que ele quis porque você quis. Tudo bem, você confiou, mas então trabalhe na auto-observação e trabalhe na auto-percepção das coisas. Do Sim. que é positivo para você e do que não é. é, é e, porque quando a gente se auto-responsabiliza, amor, a gente também sente o peso do fracasso. Então, muita gente não quer sentir esse peso do fracasso, então não ousa. Ah, se eu não ousar, tudo bem, eu não brilho, mas eu também não fracasso, então eu fico aqui. Mas é, é importante para a alma se desafiar. É, é, é verdade. Vamos lá, então, e como isso reverbera no, no universo de maneira Aham. exponencial? É, dessa forma que você estimula muitas outras almas a terem essa mesmo impulso que você, porque somos eletromagnéticos, somos ondas, né somos frequências energéticas. Então, quando você vibra aqui, você gira é, a sua energia e ela vai como ondas, ela vai influenciando todo o universo. Quando a pessoa é chata, negativa, preguiçosa, reclamando, magoando, a energia dela também é mana, tá? No universo. Uhum. A diferença é que você vai emanar uma boa qualidade, porque emanando estamos sempre. Então, você vai emanar uma boa qualidade de energia. E isso vai reverberar porque como o universo é uma pista, como tem uma borda, a sua energia ela bate na borda do universo e ela volta. Estou explicando a grosso modo, só para gente entender. Ela bate na borda do universo e ela retorna. Se você emana preguiça, falta de coragem, isso, aquilo, o que vai acontecer na sua vida é um monte de desafio para você ficar cada vez mais entrevado. Até você ter uma crise de pânico, ter alguma coisa, você já não consegue sair mais. Você deixa de confiar em você. Então, é, é muito profundo isso. Isso é um tema para uma pessoa que tenha bastante articulação no sentido psicológico, para conseguir explicar para vocês o quanto isso é profundo. Verdade, linda. Como assumir quem somos para nós auxiliar na evolução planetária? em comunhão com a natureza, como assumir quem somos? Né? É, a primeira, O primeiro passo, eu acho, que é a honestidade. A honestidade com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente pode assim, no tipo, simplesmente a gente assim gostar de determinado tipo de roupa, e a sociedade cobrar da gente outra, e a gente já não se veste como a gente quer, a gente já não assume a nossa identidade. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é... Tipo, eu gosto de quê? Eu gosto daqueles brincos gigantes que vêm até a cintura? Está tudo bem. Ah, eu gosto de uma coisa mais fininha, pequenina. Está tudo em ordem. Se assumam, se demonstrem, aquilo que você é. Porque muitas vezes a gente não sabe quem a gente é, ou porque os pais não deixaram, a escola não deixou, a sociedade não deixou. A gente não sabe. Hoje em dia a gente está mais livre. Mas a nossa geração foi a geração que a gente não tinha escolha. A gente não tinha tinta azul para pintar o cabelo, tinta cor-de-rosa, a gente não tinha celular para ficar em plataforma, a gente não tinha liberdade, os nossos pais determinavam, é isso, é isso, e era aquilo. Então, assim, a nossa geração, ela sofre um pouco, não que essa geração do agora não sofre, sofre também, até mais, de identidade, de gênero, de tudo, não sabe nem o que é. Mas... é. Porque, na verdade, o que eles dizem para a gente que a gente é e a forma como eles dizem para a gente é, existir, ela poda muito a nossa individualidade. Algumas pessoas têm mais personalidade, a gente olha e fala, nossa, olha aquela pessoa cheia de personalidade, né? que tem um estilo de vestir, um estilo de morar, um estilo da mas a maioria é morna, a maioria precisa de arquiteto para fazer uma decoração bonita, a maioria precisa de uma vitrine para poder saber o que é que veste. A gente não sabe mais o que a gente é. Então, a gente tem que ser honesta com a gente mesmo. O que, é que a gente gosta? Lógico que também, né? O que é que cai bem na gente, o que é, que é adequado. Não é ser a gente, não é ser a nossa parte negativada. Não é ser mal educado, grosseiro, ter crise de sinceridade que magoa as pessoas. Ser a gente não é isso. Você vai ter que fazer, junto com a honestidade, um mergulho na sua essência. Quem eu sou de essência? O que minha essência pede. Eu tenho uma essência que eu sinto uma, uma, uma vida muito próxima, muito forte, eu sinto uma essência indígena. E eu me sinto me transformando nessa nessa nesse processo. Eu sei que eu vou ser enterrada de cabelo grande com uma pena no cabelo. Eu sei disso. Porque eu estou em processo de transformação. Então, assim, é, quem não gostar, que é estranho, diferente, feio, é a minha essência. Quando eu mergulho dentro de mim, eu acho essa cabocla, sabe? Eu acho essa Índia, eu acho essa essência que me guia, que ela é uma com toda a mãe terra. Não é A nossa essência original, ela não tem exatamente um formato, mas a gente tem identificações com as experiências que a gente passou. E essa indígena ela é muito forte na minha vida, e ela vem se apresentando, e se apresentando, e se apresentando, e a gente vai se sentindo pena. Ai, meu Deus! E a vida <risos> é radiônica é de mestre pena branca, então, assim, caboclo, então não tem como. Essa é a minha identidade. Quanto mais Sim. eu mergulho, mais uma com a Mãe Terra e com os seres, eu me sinto. Então, mergulhe na sua identidade. Faça todo tipo de... É, com lugares certos, com pessoas honestas, sagrado feminino, reuniões, conversas. É, a gente tem que botar nossa deusa para fora, a gente tem que dançar, a gente tem que celebrar, vá para retiros. Obviamente, você observa se o lugar é, de, é, é adequado, se os mentores são realmente, vamos dizer, seres do, trabalhadores do amor e da luz, tem que ter auto -percepção, tem que ter auto-observação tem que sentir a intuição, esse lugar não é para mim, pode ser bom, mas não é para mim, esse lugar aqui é estranho. Você vai ter que começar a experimentar, não tem como só acertar, a gente vai acertar e errar. A gente vai se meter em lugares que a gente depois vai falar assim, gente o que é que eu fiz aqui, o que é que eu estava fazendo aqui? É para aprender que esse lugar não é para você. Então, não tem como errar, não tem como não sentir dor, não tem como não olhar para si, se você quer chegar nessa libertação, desse aprisionamento que a gente vive hoje uhum. porque é sofrido mesmo que a gente tenha algumas alegrias então a gente tem que sair desse lugar tridimensional e entrar na alma a mente é tridimensional ela só observa isso, a altura, largura e profundidade só mas a nossa essência é multidimensional e quando a gente entra nesse espaço esse multiverso ele se manifesta ao nosso redor e é uma experiência incrível com e certeza verdade. com certeza e é. Quando ela falou aqui, né, em comunhão com a natureza, né, o que isso reflete, me fez pensar também numa coisa, que tudo que tá acontecendo agora com Gaia é exatamente essa falta de comunhão nossa, né, ou daqueles que ainda estão vibrando muito na terceira dimensão, que tá fazendo com que Gaia reaja da forma que está reagindo. Então, na medida que a gente vai expandindo também a nossa consciência... A gente vai se encontrando, o eu o criador de mim, né? um Deus em ação. É, Gaia também vai recebendo essa energia, sim, né, cara? Sim, sim. E sentindo, sentindo essa vibração, uma com ela, porque na verdade somos todas células de um grande corpo cósmico. Isso. Então, seja em formato de planeta, em formato de pessoa, em formato de árvore em que a gente desconhece, que o universo fora tem muita coisa que a gente não viu, não tem nem como imaginar, então, assim, como o divino se expressa em todas essas formas, é, é isso. Amores, você é preciso começar Sim, trabalho. vamos lá. Vamos lá, então. Me perdoem as outras pessoas que eu não li as mensagens, mas depois a Carlinha vai ler, viu, gente? Eu também. É. É... Então agora a gente vai passar né, Por um processo Eu quero que vocês confiem em mim Confiem em vocês, mesmos, em vocês mesmos Confiem nessa centelha divina que nós somos Na fonte criadora que nos guarda, que nos guia Que está em nós Confiem nos guardiões que estão ancorados nesse trabalho aqui no círculo azul de Miguel Arcanjo, no círculo branco de Metatron. Vou pedir para que todos é, unam as mãos é, nesse formato de oração. É muito importante, ela conecta pontos cerebrais, muito importantes. Eu vou pedir para que vocês respirem tranquilamente e que vocês se vejam num lugar onde vocês estão muito, muito protegidos num lugar que é bonito, que é verde, que tem plantas, que tem pássaros, que tem flores, num lugar que tem uma grande muralha, bem alta, num lugar que você sabe que você está protegido, protegido pelo céu, protegido pelos irmãos angélicos, pelos irmãos mais evoluídos que nós, pelos nossos animais de poder. E nesse lugar agora, a gente pode fechar os olhos também e a gente olhar para dentro do nosso coração. A gente vai respirar e olhar profundamente para dentro do nosso coração. E a gente vai ver que no nosso coração ele tem muitas dificuldades de amar porque várias experiências que passamos foram como se fossem tijolinhos, e a gente pode se ver levantando esses tijolinhos, levantando essas paredes, em cada crise recebeu, em cada frustração que a gente teve, em cada palavra maldita da boca de um professor, de um aluno, de um colega, de algum familiar, às vezes mesmo dos nossos pais. E todas essas palavras, todas essas mágoas, elas foram sendo construídas um grande muro, tijolinho a tijolinho, à medida que a gente foi crescendo, estudando, vivenciando as experiências da nossa vida. A gente foi tentando se proteger de alguma forma e se proteger. E nisso a gente se viu assim numa espécie assim de poço, com essa estrutura toda de tijolinhos, como uma grande parede, e agora a gente, como tem a consciência de que nós somos filhos da fonte criadora de toda a vida, nós somos essa centelha divina expressando, a gente vai imaginar que a gente recebe toda a luz que a gente precisa de um grande sol que está sobre as nossas cabeças, o sol, ele não aquece, mas ele enche o nosso corpo de luz. Ele enche o nosso coração de paz. Ele enche o nosso coração de amor. Que todos agora, nesse momento, recebam que a Santa Luz Divina, Santa Luz Divina desça sobre todos nós, desça sobre cada coração. E essa luz dourada, ela vai trazendo essa força interior dentro de nós essa sensação de merecimento, porque nós nós sentimos o amor da fonte criadora no nosso peito batendo, porque nós estamos vivos, nós estamos vivos no aquilo agora. É porque o nosso Deus, Pai e Mãe, permitiu essa existência, permitiu a vida pulsando dentro dos nossos corpos. E nós somos, em essência, amor e luz. Nós somos uma luz muito amorosa, com todas as potencialidades, de criar todos os universos, porque nós merecemos, nós somos filhos e nós merecemos toda a herança divina que nós somos. Então a gente respira esse merecimento, a gente respira essa aceitação do momento que nós estamos. E através da luz do nosso coração, a gente olha para essa parede bem grande que está à nossa volta, e a gente emana muita luz nessa parede, muita luz, com muito amor. Olhem para essa parede e repitam. quebre, suma, faça, Se desconstrua. Eu não preciso mais de você. Eu não preciso mais que você me defenda de nada. Agora eu sei quem eu sou. Eu sei da coragem que eu tenho. E eu quebro. Em nome do divino, criador de toda a vida, em nome da divina presença que eu sou, eu quebro todas as estruturas que foram criadas à minha volta, desde o sistema de alguém até minhas próprias crenças. Eu quebro e eu destruo. E o universo que eu vejo, além dessa parede, que não existe mais, é um lindo jardim com muitos irmãos, celebrando, comemorando, se auxiliando, se amando, nos abraçando, olhando para a gente, nos achando belos, nos achando é, generosos, nos achando positivos, gostando do nosso abraço, gostando da gente, uma irmandade. A gente encontra a nossa irmandade e a gente comemora. Eu vou deixar vocês celebrando nessa irmandade durante 24 horas, para que vocês se sintam muito à vontade com isso. Muitos muros, muitas barreiras foram quebradas, muitos muros e barreiras foram trincados, mas à medida que a gente for trabalhando, a gente vai fazendo a derrubada desse muro. Gratidão, gratidão a todos os guardiões, que o guardião de cada um de vocês esteja com vocês abrindo seus caminhos, trazendo muita prosperidade, trazendo muita coragem, trazendo muita proteção no caminho, no trabalho, na casa, em volta de todos vocês, em volta de todas as pessoas que vocês amam, em volta do nosso país, em volta do nosso planetinho. Amém. Que assim seja, assim é. Gratidão, minha querida. Muita gratidão, nós recebemos. Nós recebemos. Carlinha, minha flor, tu sabe que é a nossa casa que tá sempre aberta para você, né, minha irmã? Sim. Sabe, sabe, né? E o pessoal de casa também. Eu quero muito agradecer pelo carinho, por terem estado aqui com a gente né, até agora. Carla, muita gratidão por toda a sua luz, toda a sua informação que você traz, que colabora muito na nossa existência, para a gente poder trilhar os nossos caminhos rumo à ascensão, né? com mais esse recheio aí que vem da sua linda luz, das suas experiências, minha flor. Muita gratidão. Muita gratidão. Mesmo. Eu te agradeço. E olha, tu quer deixar algum recado, minha flor? Ah, que vocês escolham o divino Escolham o divino, usem, usem o seu livre-arbítrio O que eu mais pensava no ritual era Graças a Deus eu tenho livre-arbítrio Graças a Deus eu posso escolher Imagina se eu não pudesse escolher, mas eu posso Então assim, se firmem no sol, na lua, nas estrelas nós somos poeira das estrelas, e né? isso não é uma linguagem poética, isso é uma linguagem é, astro astronômica. Nós somos poeira das estrelas, nós somos muito mais do que nós imaginamos. Então, não lembrem-se disso com frequência. E não esqueçam da brincadeira da pulseirinha, para vocês verem o nível de crítica e julgamento <risos> que vocês estão envolvidos. Ah, sim, Eu estou a com o meu. Com certeza a gente vai fazer, gente. Vou fazer com um anel, passo de um dedo para o outro, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta, compartilha, tá bem? E vai estar apoiando o nosso canal, gente. Muito. Tá? Muito obrigada pelo apoio de todos vocês. Realmente, às vezes, a gente precisa desse empurrãozinho para continuar, tá bem, meus amados? Minha amiga...